Olá, belas! Hoje iremos dar dica de como fazer o seu batom durar mais na sua boca. Pronta para aula? Então vamos lá. O que iremos precisar? Base e pó, batom e gloss. Começando com a base, tá? Então. Vou colocar um pouquinho de base aqui, pouquinho mesmo, bem um pouquinho no meu dedo, tá? E vou aplicar como se fosse um batom. Tá? tá deixo como um batom. Apago bem assim, sabe? A minha boca. Deixa ela bem apagadinha. Porque na hora de você passar o batom, vai ficar uma, fica com a cor mesmo do batom que você tá vendo. Porque assim, cada cor de, de boca é diferente uma com a outra. Então, o batom fica diferente um outro né? Então, eu passo aqui no meu, uma, uma pessoa negra passa, fica outra cor. Uma pessoa que tem lábios muito vermelho, fica outra cor, tá? Então, eu apago. Passei a base. Vou passar o pó. Tá? Então com a esponjinha Passa o pó e Apaga bem, tá? Tô passando aqui porque eu vi que tinha um Risquinho de lápis preto que Será, né? Minha mão <risos> Então Faz um biquinho Tô que tão bonitinho <risos> Tô um biquinho e pronto Passei, não guardo o pó que vai usar de novo. Escolhe o um batom da sua preferência. Eu peguei esse rosa aqui, bem. Cheguei. Para vocês poderem ver melhor aí. Mas eu também gosto de rosa, tá? Então vamos lá. Fiz isso, vou passar o batom, tá? Ó, é um batom que ficou mate opaco tem muita gente que gosta tem outros que gostam de brilho passei o batom tá novamente vou pegar o pó tá, novamente pego o pó e passo em cima do meu batom ele vai ficar mais apagadinho ainda ó não sei se vocês conseguem ver. Mas, ó. Tá sem brilho. Tá? Todinho. Fiz isso. Pego o batom novamente. Faço a segunda camada. Tá? Todinho. Aqui no cantinho. Sabe? As pessoas esquecem. De passar o batom que aí abre a boca, fica só aqui aqui não. Eu sou uma, que às vezes eu esqueço. Aí quando eu tô em frente ao espelho, aí eu lembro. <risos> ok? Ficou assim, opaco. Você pode ficar dessa maneira, ou se você gosta de brilho, aí que entra o gloss. Pode ser um rosinha para combinar com um batom ou um incolorzinho branquinho, tá? Vou usar o rosinha. Então passo o gloss. Ó. Não sei se vocês conseguem ver diferença desse para esse, o brilho. Aí faço assim, aqui passa aqui e prontinho gente fácil né ó batom dura mais se você quiser que dure mais ainda não passo gloss tá mas caso contrário se você gosta de brilho passo gloss e deixo na bolsa né e aí só retocar certo essa foi a dica de hoje Agora, deixe o seu comentário aqui abaixo e diga o que você achou dessas dicas. Nos vemos amanhã. Beijo, tchau, tchau!